E aí família, quem quiser Aprender como é que coloca as alcinhas da Titan 160 na fan É o seguinte Vocês tem que pegar aqui, ó Eu meio que Coloquei por cima da carenagem mesmo, assim E apertei um pouquinho só, só Pra dar primeiro o fio de rosca ali Aí eu afundei assim na carcaça Peguei essa chavinha aqui, ó Que a pontinha dela Marca, risca, né Não Dá pra riscar Aí você vem aqui, ó e risca assim, ó, em volta, assim. Só faz uma marcação. Aí o que eu fiz? Fiz a primeira marcação, só um risquinho aqui, um aqui. Um aqui na pontinha e um aqui embaixo, aqui, ó. Aí eu peguei uma chave assim, ó, arranquei a alça de novo. Aí, eu peguei uma chave, coloquei assim, ó, e risquei, marquei. Como se fosse uma régua eu fiz assim, assim, até que nessa parte de baixo aqui, ó. Aí depois eu só vim cá, peguei uma... Isso aqui vem de loja de material de construção ou de loja de ferramenta. É um parafuso com, com uma porca comprida. Aí dá para você pôr na furadeira e usar disco de corte velho. Disco de corte de ferro, só que velho. Aí você põe na furadeira, dá para você fazer devagarzinho. Aí você vai desenhando. aí para dar acabamento aqui, ó. Eu só liguei ela e coloquei aqui e fui riscando certinho. Aí recortei, olha o tamanho do pedaço que eu vou mostrar para vocês. Tá aqui ó, os dois pedaços que eu recortei de cada lado. É assim, ó. ó. Recortei daqui desse lado recortei desse lado aqui, ó. Certo? É só vocês recortar Prender a alcinha da filé. Já era. Vou colocar o banco aqui pra vocês verem como é que ficou. O moto tá suja, tá... tá fazendo manutenção agora, é trocar a caixa de direção. Trocar a alça. Lavar o dói que tá sujo. Coloquei o cavalete, né? Estava ruim sem cavalete. É isso aí, ó. A seta das... Das twister. Ó, isso aqui... É com uma, uma... churrasqueira, viu, rapaziada? Com uma churrasqueira ele... Ele comia. Agora, imagina agora. O que nós não vamos fazer com essa traseira E Vê que minha moto tá parecendo um S de torta. E, ó. Rabetinha paralela, rapaziada. Não presta, viu? Ó, ó. Ó. Quebra tudo Compra na Honda que é melhor Fechou? Pra vocês terem acesso aí Vocês vai Só tá soltando as duas tampas lateral Chave 10 e, Se eu não me engano um lado é, é Philips E o outro é 10 né Na minha é os dois 10 porque eu já troquei Aí você arranca o parafuso 12 daqui do banco Só puxar o banco pra frente assim ó, que Ele sai Aí já era, vai ter acesso aqui aos parafusos São parafuso 12, aqui é só soltar os parafusos 12 fora Tirar o que você tiver, se é a alça original Ou se é churrasqueira, tira Aí vocês vêm mede do jeito que eu falei E é só cortar, tudo mesmo? Depois eu mostro o vídeo da moto lavadinha, fechou?